Olá pessoal, prontos para mais uma aula sobre matrizes? Hoje a gente vai falar sobre matriz inversa, tá? É mais uma série, é mais uma, um capítulo da série de álgebra linear. Se perdeu os capítulos anteriores, vou deixar o card ali em cima, acessem, depois voltem aqui para não perder nada, certo? Aqui é o professor Rodrigo do Matemática Pop, me acompanhe. Então, estamos aqui para comentando... Uh, eu estou seguindo agora um novo padrão aqui das minhas aulas ou videoaulas. Eu estou comentando um pouquinho das tirinhas, das, dos HQs que eu tenho postado lá no Insta. Se não me segue, então acompanha lá matematica.pop no Instagram. E fica por dentro de todas as tirinhas que eu estou postando lá. Eu tô a partir desse momento inaugurando um um novo nome, estou chamando elas de matirinhas, tá? Essas tirinhas matemáticas. E, enfim, vamos lá. Essa última que eu postei é sobre matriz inversa. Mas veja que eu começo abordando esse assunto, uh, falando um pouquinho sobre número inverso, tá? Só para a gente poder fazer uma analogia e compreender então, se a noção de números inversos de um número pode ser aplicado à matriz inversa, então é o que a gente vai ver aqui. Veja que o conceito de, de número ou de inverso de um número, eu coloquei de forma bem simplista aqui, né? Mas, então, seja n um número inteiro, o seu inverso é n tal que n vezes... Eu vou... faltou aqui um itemzinho, vou completar aqui. A notação de inverso de um número é esse expoente na "-1". Então n vezes esse, o seu inverso tem que resultar 1, que é, observem aqui, o elemento neutro multiplicativo, tá? Isso vai ser bem importante para a teoria sobre matrizes, tá? Então veja quando eu multiplico, eu vou pegar um número qualquer 5. Ah, qual é o número que eu multiplico 5 que resulta em 1, um? ou seja, no seu inverso, qual o seu inverso multiplicativo? Ah, resulta no seu neutro multiplicativo. Ora, eu tenho que multiplicar 5 vezes 1 um quinto. Ou multiplicando 5 por 1 um quinto, simplificando, resulta em um, ou seja, um quinto é o inverso de 5, tá? Essa, esse é o, o, é o conceito de inverso de um número inteiro, tá? A questão é, em matriz, existe essa noção de inverso? A gente vai usar a mesma, pulei lá pro final, a gente vai usar a mesma noção para questão dos, das matrizes. Eu vou só Veja que eu começo aqui dizendo depende, a questão é que nem toda matriz, todo número inteiro possui inverso. Agora, nem toda matriz possui sua matriz inversa, ou seja, nem toda matriz é inversível, nós costumamos dizer. Veja que a notação é muito semelhante, ou a teoria em si utilizada é a mesma, ou seja, a matriz, uma matriz inversa de outra, ou existe matriz inversa denotada por M, na "-1", um, uh, aquela matriz que eu multiplico por M, a matriz multiplicada por M, em ambos os sentidos. Veja que tanto M vezes a sua inversa, ou ela, por M, tem que resultar em quem? Não em 1, um, mas lembra que na aula anterior, se perdeu, volta lá e acessa? Falando sobre matriz identidade, a matriz identidade é o elemento neutro multiplicativo em matrizes, certo? Então, eu tenho que. É qual matriz que eu multiplico por esta que resulta no seu elemento neutro multiplicativo, ou seja, a matriz identidade de mesma ordem. Essa noção vai existir apenas para matrizes quadradas. E aí, aqui eu coloco um exemplo para a gente fazer essa verificação. Olhem. Eu tenho a matriz 1, 2, 3 e 4, multiplicando por esta matriz aqui, menos 2, 1, 3 meios e menos 1 meio, ou mesmo fazendo o contrário, menos 2, 1, 3 meios e menos 1 meio, vezes essa matriz original, resulta na identidade. Vou fazer apenas uma. E vale destacar o seguinte, só, a matriz só é inversível se acontecer a ida e a volta Se eu multiplicar Num sentido E multiplicar no outro e não der a identidade Essa matriz não é inversível Então cuidado para não cair nessa Nessa armadilha Eu coloquei na, no post do Insta Eu não coloquei essa observação Até porque ali eu procuro usar Fazer um conteúdo bem sintetizado tá? Aqui a gente esmiúça um pouco mais Então vamos lá Vou fazer uma multiplicação só para vocês verificarem ó. Então multiplicando a matriz 1, 2, 3 e 4 Pela matriz Menos 2 1 3 meios E menos 1 um meio Veja que teoricamente Como eu estou afirmando ali Esta é inversa Desta outra Então o produto dessas duas matrizes Como a gente viu na aula passada Também uh, O produto delas deve resultar então, eu tenho que fazer seguir os padrões do, do produto pela definição do produto de matrizes. Então, como é que funciona? Linha por coluna. Então, 1 um vezes 2, menos 2, mais 2 vezes 3 meios. 2 vezes 3 meios é 3, porque simplifica o 2 com 2. Aí, então, eu já vou armando aqui a matriz. Tá? Uh, agora multiplicando a primeira linha pela segunda coluna vai resultar esse segundo elemento aqui 1 um vezes 1, 1 2 vezes menos 1 um meio é menos Simplificando 2 com 2, menos 1 um, tá? Vou colocar um pouquinho direto aqui a multiplicação para ficar um pouco mais rápido Então três, segunda linha pela primeira coluna, 3 vezes menos 2, menos 6 4 vezes 3 meios ó, Fazendo um rascunho aqui, 4 vezes 3 meios simplifica também Dá 2, 2 vezes 3, 6 Positivo E por fim, a segunda linha vezes a segunda coluna 3 vezes 1, 3 4 vezes menos 1 um meio É menos 4 meios Simplificando, então, menos 2 Ajustando esses valores aqui Então, menos 2 mais 3, 1 1 menos 1, um, 0 Menos 6 mais 6, 0 3 menos 2, 1 um. Beleza a volta pode, deve ser verificada, né, mas ela deve resultar nos mesmos uh, 1, 0, 0, 1, ou seja, na mesma matriz identidade. Então, essa matriz é inversível e a inversa desta é essa segunda aqui, ok? Então, mas afinal fica a pergunta no ar. Eu dei duas matrizes e, ah, para eu verificar se elas são inversíveis ou não, uma é inversa da outra, basta eu multiplicar e ver se resulta na identidade. Beleza, fácil, simples, né? Mas a questão é, eu dou uma matriz e pergunto para você. Ela é inversível? Ou qual é? Se ela for inversível, qual é a sua inversa? Aí a coisa não fica tão óbvia assim. Mas eu vou explicar para você nesse próximo aqui. Ok? Então tenha calma e observe nesse próximo exemplo. Uh, basta eu pensar da seguinte forma. Eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho uma matriz A, tá? Então, se ela é inversível, deve existir uma matriz A na -1, tal que o resultado desse produto resulte na matriz identidade, de mesma ordem. Vou colocar o N aqui. Veja que a matriz A foi dada. Quem é a matriz A? Menos 1, 3, 0 e 2 vezes. Quem é a matriz inversa? Não sei. Então, podemos tratá-la como sendo uma incógnita, né? Então eu posso ou chamar de A11, A12, A1, eu não gosto muito usual. Eu gosto de colocar as letras assim. A, B, C, D. Mas tanto faz as letras que você usar, os símbolos que você usar para representar, lembrando que cada um é único aqui nesse processo. Isso deve resultar na matriz identidade de mesma ordem. Então, Assim, efetuando a multiplicação você deve obter esses dois sistemas aqui Eu coloquei de forma um pouquinho diferente, em ordem um pouquinho diferente Deu dois sistemas lineares Porque vejo que multiplicando essa linha por essa coluna resulta aqui Agora multiplicando a primeira linha pela segunda coluna vejo que tem variáveis diferentes B e D e A e C E aí eu posicionei ele logo aqui abaixo Segunda multiplicação. E depois aqui eu organizei de forma independente. Porque isso aqui resultou em dois sistemas. Sistemas de duas incógnitas. E duas equações. Cada um deles. Então um sistema... A gente vai... É um assunto para um vídeo dessa série. Mais para frente. Soluções de sistemas lineares. Tá? Sistemas de n incógnitas e n equações, mas aqui é um sistema, um exemplo bem simples, esse é fácil de resolver. Basta isolar uma incógnita, substituir na equação de cima e a gente chega nesses valores aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou uh, trabalhar mais esses detalhes numa próxima aula em solução de sistemas lineares. Basta saber que a solução disto acaba recaindo num probleminha de sistemas, tá? E aí, naturalmente, resultou essa equação. Para eu ter certeza que ela é inversível, eu deveria, eu devo ainda fazer essa matriz vezes essa aqui. Porque eu sei que o produto dessa por essa resulta nisso. Deu isso aqui. Agora, fazendo o inverso, eu, preciso, eu precisaria testar ainda a matriz que eu descobri aqui. Tá? Tá? Vezes... A matriz original e deve resultar na matriz identidade. Tá? Se isso acontecer, aí sim eu posso afirmar que ela é inversível. E a outra é a sua inversa. Tá bom? Para concluir aqui, eu deixo uma observação muito importante. Ah, eu, esses exemplos foram de matriz 2x2, mas não existe matriz 3x3? 4x4? 5x5? N por n, de ordem N, sim. E quanto mais uh, quanto uh, maior a ordem da matriz mais complexa ela é bem mais complexa é e aí eu preciso de métodos bem mais apurados mais elaborados para conseguir resolver esse sistema porém isso vai ser assunto mais lá para frente quando a gente vai tratar especificamente de sistemas lineares tá e aí eu vou tratar trabalhar alguns aspectos bem pontuais sobre métodos. Eu vou abordar alguns métodos mais, que eu considero mais fáceis tá? para a gente conseguir sair dessa numa boa. Tá bom? Falou então. Se gostou desse vídeo, compartilha com alguém que acha que está estudando aí, precisa desse assunto. Curte, compartilha e até mais!